Fala, fala galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto! Carol. Eu esqueci o que eu ia dizer. <risos> esqueci qual é a minha fala, vai! Fala, fala galerinha! E aí, pessoal! Eu sou o Norberto Carol. e esse é mais um Elefante Literário com a tag do 50%. na explicação, porque mil e um canais já fizeram essa tag todos os semestres é a mesma coisa mas a gente perguntou por que não, né? Vamos fazer um balanço aqui do que já aconteceu no nosso primeiro semestre em relação às nossas leituras A gente resolveu esperar o mês de julho chegar, pra poder ler, né, até o último dia de junho e ver se vinha coisas que poderiam ser utilizadas aqui na tag Bom, a primeira pergunta é o melhor livro que você já leu até agora? A minha resposta é A Visita Coral do Tempo que eu não sei explicar minha gente. Eu não sei explicar, mas aquele livro na minha opinião, pelo menos. Foi fantástico. O melhor livro que eu li em 2016 até agora foi O Gigante Enterrado, de Kazuo Ishiguro. E olha que boa ideia foi essa de esperar até julho. Porque esse livro foi o último livro que eu li em junho. Que maravilha que esse mês nos trouxe. Segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora. No meu caso, a melhor continuação eu não tenho muitas opções, pra falar a verdade. Porque eu só tenho duas opções. Então eu resolvi colocar Cidade das Cinzas que é o segundo livro da Série dos Instrumentos Mortais Eu também só li duas continuações esse ano E uma delas foi Cidade das Cinzas Daí pra não repetir, eu coloquei A Vingança de Maradaia, Que é o último volume da série Trilogia Maradaia. A terceira pergunta é algum lançamento Que você ainda não leu, mas você quer muito ler A minha resposta é O Último Adeus Eu estou louca Para ler esse livro, eu já comprei Estou aguardando, não tenho palavras para o meu por esse livro O meu livro é Destinos e Fúrias Que desde o momento que eu botei os olhos aqui Foi uma atração Foi um negócio da conexão que rolou E eu tô com vontade de ler, vamos ver se sai Mais um livro pra fazer papel do trouxa em 2016 A quarta pergunta é o livro mais aguardado Para o segundo semestre E o meu não poderia ser outro não fosse o adulto Quarto livro de Gillian Flink Não é na verdade para ninguém que eu amo essa mulher Estou com um pouco de medo? Estou, porque é um terror é mas terror? É, tipo um terror. Eu não coloquei nenhum livro nessa, nessa pergunta, porque enfim, não sei dos lançamentos que vão vir, mas o adulto é uma coisa que a pessoa quer ler. Eu quero <risos> ler também, mas não coloquei, né? Só pra. Eita, treta! Ui. Quinta pergunta é a decepção. Essa tem muita, ok? <risos> a decepção até agora, pra mim, foi, desculpa, gente, eu vou falar de novo esse livro aqui, mas a mais por verdade, eu realmente não me conectei com ele. E eu sei que tem pessoas que gostam muito, mas enfim tenho que trazê-lo novamente infelizmente a minha decepção foi um livro que eu esperava tanto meu Deus desde o momento que eu vi a capa podia ser tão bom mas foi tão ruim na minha vida como passado sombrio ah. de Peter Strobe tem vida até aqui no canal vamos deixar aqui nos cards eu mostrando os motivos pelos quais eu não gostei então vamos falar de coisa boa porque a sexta pergunta é um livro que surpreendeu você uhu foi a maior surpresa. No meu caso foi Os Dois Mundos de Ashley Jones, que foi um livro que eu... Gente, eu gostei muito. Eu não fui com tantas expectativas E o livro acabou me surpreendendo também por isso Pela minha conexão com a história Narrativa, várias coisas Inclusive tem vídeo sobre ele também Então quem quiser, foi um vídeo duplo A gente deu opinião um duplo sobre ele Não que eu não esperasse coisas boas desse livro Já sabia que ia ser bom Só que eu não sou muito chegado a esse mundo De, de guerra e castelo e tudo mais E esse livro acabou que foi uma maravilhinha No meu mês de junho o mês de junho foi bem recheado Foi recheado de coisas boas Sabe uma pergunta? É um Novo autor favorito, uma pessoa que lançou o livro no primeiro semestre ou você conheceu no primeiro semestre. No meu caso foi Gustavo Ávila, pela obra-prima Sorriso da Iena. Aquela maravilha. Maravilha de livro. Sem palavras. Também já tem vídeo sobre ele aqui no canal. Foi, ó, uma rasga de sonsera que a gente gostou muito. Eu pensei em citar Gustavo Ávila, mas aí ia ficar repetitivo, aquela coisa, né? Ah, cito as mesmas coisas. Não. Aí eu resolvi citar o autor do melhor livro que eu li até agora, que é Casu. Embora o livro não tenha sido lançado no primeiro semestre, eu conheci ele muito recentemente e, e que maravilha. Essa é a pior, é a pior pergunta. É tipo o crush literário. Olha, Deus. Gente. Assim, vamos só pular. É, é a gente não... vai pular porque. É... Eu não tenho muito costume de ter crushes. Assim. É, assim. eu, sou, eu sou mais do tipo realista, vida real. Pergunta número 9, o seu personagem favorito do primeiro semestre? A minha personagem foi Amy Haskell, na verdade foi uma das mais recentes que eu li, que é A Sociedade Secreta, eu amei o teor de ironia, atitude que a personagem tem. O meu personagem favorito desse primeiro semestre é Merlin, de O Rei do Inverno. Quem lê isso aqui sabe que Merlin, Merlin todo mundo acha que conhece, é né? tipo o Mago, o Merlin. Gente, que pessoa maravilhosa. Eu marquei aqui a página, eu chorava. Pô, quando é a página 445. Eu lembro até hoje. Menino, quando olha quem lê esse livro, foca nessa página. Melhor personagem, sério. Essa pergunta, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. No meu caso foi A Cor Púrpura, eu acho. Pela atmosfera do livro. Você começa a refletir sobre a história, né? Então é aquela coisa, você sente ali. E a personagem principal, a bicha, sofreu. Meu Deus do céu. Uma mulher sofrida na vida. E a pessoa se compadece o livro que me fez chorar nesse primeiro semestre foi, mais uma vez, O Gigante Enterrado. Vocês vão cansar de me ouvir falando sobre ele aqui, porque esse livro é maravilhoso. Inclusive, lê, vamos pra ler todo mundo. Essa é a primeira pergunta, o um livro que te fez feliz esse semestre. Não foi o que me deixou feliz, mas só, sabe que quando o que coraçãozinho fica aquecido? Foi o que aconteceu com Adeus e Sara Dessen. É super clichê, mas é um clichê bem escrito. E muito bonitinho. Eu fiquei muito feliz com ele. Ficou? Ficou na okay. quê? Eu fiquei feliz com os dois mundos de Ashley Jones, porque que livro fofinho. Que livro. Assim, ah, fofinho ah, é fofinho. É tão bom, gente. Ou oh, a pessoa fica tão bem. Depois que ler. segunda é a melhor adaptação cinematográfica Que no meu caso foi quarto Dos que eu já vi até agora Que eu li, né? Porque a pessoa, é bom a pessoa saber. ler e ver pra poder né? Ter um, um norte Eu acho que eu só vi dois filmes que foram adaptações desse ano e foi quarto e como eu era antes de você Então como eu não quero repetir e dizer quarto Eu vou dizer como eu era antes de você Porque realmente foi bom, gostei foi achei que ficou bem adaptado Inclusive João mais foi a roteirista do filme Foi ela, então ficou bom, sabe? Ficou bem emocionante Décima terceira pergunta é a sua resenha favorita e mais uma vez a gente teve a mesma pergunta oh, mais uma vez a gente teve a mesma resposta que foi os dois mundos de Ashley Ash Jones, de... Jones que a gente caramba. adorou fazer essa resenha e falar sobre o assunto inclusive é. a gente tá falando tanto que né depois um lado uma ladinho okay. tá... se não tiver lido, de compra aqui embaixo com um o link da gente é... a pergunta o livro mais bonito que você ganhou ou comprou no primeiro semestre e no meu caso foi Na Tiveram vários, porque esse semestre, viu? Foi semestre. Mas eu, eu, eu vou citar aqui o diário de Anne Frank, né? É de luxo, que, gente, mais bonito. Não, não é mais bonito não, mas maravilhoso. O meu livro foi o que veio no meu aniversário de Caroline S. Da Intrínseca, esta coisa maravilhosa, que tá de costas. <risos> esta coisa maravilhosa aqui, que eu não vou abrir pra, cair, pra não cair as coisas. Eu fui boca, viu? Eu fui boca. Uma pergunta: Quais livros você precisa ler ainda, minha gente? Ah, oh, meu Deus! Esses aqui que vocês estão vendo, essa tantas de cima aqui, são todos quase. A maioria é livros não lidos, então eu quero ler esses aqui, em vez de adicionar novos. E, e no meu caso é porque eu sou muito de vibes. Eu tenho que tal. Tem então, uma coisa que eu tenho que escolher na hora. Pai, agora eu estou fingindo ler esse livro. Eu então eu não tenho como fazer esses negócios de viagem negócio porque não. Negócio, negócio não, super... vai pra frente gente. não vai pra frente não então é isso aí pessoal, se você gostou das nossas respostas não esqueça de deixar o seu like se você interessou por algum desses livros vê aqui no box de descrição e compra eles pelos nossos links, porque vai ajudar muito o canal Se você estiver usando o celular, do lado do título do vídeo Tem uma setinha que você clica e expande o box de descrição Daí você acessa tudo lá e compra um livrinho pelo nosso link, vai ser maravilhoso Também não esqueça de deixar o seu comentário dizendo qual desses livros você leu você recomenda algum livro interessante pro segundo semestre Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito Siga a gente em todas as redes sociais e fique ligado em tudo que tá rolando por aqui Valeu! Valeu. Tão abrindo o portão, tá Uma zoadeira agora. Alex. Sempre é Alex. Sempre Alex, Sim, gente. Gente, reclama com o Alex aí nos comentários. Alex, faz silêncio, por favor. Alex! Olha Se você tiver. Se...